Eu tenho certeza aí que você quer um cartão black aí que não tenha anuidade, te dê acesso ilimitado às salas VIPs e ainda te dê cashback, né? Então nessa promoção é bem possível de você conseguir. E essa promoção é do Banco Inter, você tem várias possibilidades de conseguir esse cartão, mas essa é mais uma nova possibilidade aí que de repente pode ser mais fácil do que as outras. As outras eu vou enumerar aqui para você. Primeiro você precisa gastar aí 7 mil reais por mês durante quatro meses seguidos para poder solicitar o upgrade do seu, cartão, do seu cartão Gold para o Black. A outra você também pode conseguir através da assinatura do Dua Gourmet, que foi aumentado, antes era 350 reais agora está reais Dependendo da cidade que você mora, ainda vale a pena mesmo assim, pois o do Gourmet você consegue aí ir em estabelecimentos, fazer uma compra de um, uma refeição e ganhar outra. Então, ele normalmente ele consegue se pagar. Tem também uma parte de investimento, acima de 50 mil, se eu não me engano, você também já tem o direito de solicitar é o cartão Black e agora mais uma possibilidade aí participando da promoção de cartão turbinado. E você precisa ver no seu e-mail se você recebeu dessa promoção, e a gente já vai falar aqui sobre ela. A promoção aqui cartão turbinado, participe dessa missão, cartão turbinado, quanto mais você usa o seu cartão de crédito, acumula pontos mais perto de um cartão exclusivo você fica. E como vai funcionar essa promoção? Você precisa se inscrever nela, primeiramente, né? Você vai cumprir aí diferentes desafios toda semana, de do dia 14 do 7 até o dia 18 do 8. Os desafios serão divulgados exclusivamente por e-mail e notificação do Super App. E eu também vou estar aqui fazendo vídeo toda hora que sair uma informação nova sobre essa promoção para te ajudar aí a completar todas as missões que são precisas. Acumule pontos a cada desafio realizado. Fique atento, pois os desafios mudam de cada. Cada 7 dias, você pode ganhar pontos extras com desafios surpresas. Fique esperto para garantir mais pontos. Ao final do desafio, dependendo da pontuação total acumulada, você pode garantir prêmios como o upgrade gratuito do cartão Interblack, o cartão Interplat, e o cashback extra nas próximas faturas. E aí você faz a inscrição aqui. As missões, vamos mostrar aqui para você o que você pode receber. Ó. E aí os prêmios você tem aqui. Se você tiver o cartão básico, né, você vai ganhar aí até três faturas aí, três meses de fatura com um adicional de cashback de 0,25 se você pontuar de 600 a 799 pontos acima de 800 pontos você vai pegar o cartão Platinum que ele vai te dar 0,50% de cashback na sua fatura e também se você conseguir acima de mil pontos você vai ter aí o cartão tão sonhado é, Black do Banco Inter com é, 1% de cashback na fatura salas VIPs ilimitado não tem anuidade, e, e o que mais? Bem, e, e o que mais é que você pode criar adicionais para os seus familiares, eles também vão ter acesso ilimitado às salas VIPs, isso aí é bom demais para quem viaja, é bom demais, faz toda a diferença, e toda a experiência de, de viagem faz a diferença, e caraca, que mistura, né? Faz toda a diferença você ter aí um cartão black na sua viagem, porque você se torna tudo muito mais cômodo. E as regras da promoção é que é necessária redes ao como eu falei, no formulário, tem que botar todos os dados certinhos. você pode se inscrever na missão cartão dominando completar o desafio a qualquer momento, mas quanto antes começar a cumprir o desafio, mais cedo você garante os pontos e fica perto, tá, tá. Você não faz as compras com cartão de crédito físico, virtual, ou através de cartas digitais, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, via cartão titular ou adicional. Então, os adicionais também recebem, né? você pontua, pontua com os adicionais. A será enviada por e-mail cada 7 dias. Ela será referente ao do cartão até a semana anterior ao envio do e-mail, respeitando o prazo de processamento máximo das compras. Atente-se à sua caixa de entrada para ficar por dentro de tudo. Então os resultados finais é até o dia 25 do 8. Então tá aqui, ó, só se cadastrar CPF, nome completo e participar da, da promoção. Eu não sei quais são as missões que você vai precisar fazer, mas ano passado teve a Interweek, que você pre precisou também fazer algumas missões para poder receber o cartão... O cartão Black. Esse cartão a princípio vale durante um ano. Você vai ter que manter gastos com eles posteriormente. Mas um ano grátis é bom demais já para um cartão Black. E até agora não vi ninguém recebendo downgrade aí, da promoção que participou ano passado. Tendo downgrade por não ter utilizado o cartão E esse é o cartão Black do Banco Inter Que é o principal aí dos milheiros Se você quiser saber mais sobre esse mercado de milhas Sobre esse mundo de milhas Eu vou deixar o link aqui embaixo Do curso Papo de Milhas A gente tem um cupom de desconto Cashback10 Se você vai ter aí 10% de desconto na aquisição dele E cara, vale muito a pena Porque você vai aprender muita coisa desse mercado de milhas Então se você gostou desse conteúdo Se inscreve aqui no canal Deixa o like Valeu, até a próxima!